Se você acompanhou, o mão na massa de hoje é sobre como ativar a plataforma da Cristal Zoom, tá certo? Então é a plataforma que faz a gestão completa da publicidade no Mercado Livre. Ela ativa, pausa, anúncio na publicidade, de acordo com mais de 50 indicadores que fazem com que você tenha um melhor resultado. Para você ativar, você vai colocar esse nosso link que está aqui embaixo do vídeo, porque ele vai te dar, além dos 30 dias que tá aqui no site, depois eles vão creditar a sua conta mais 15 dias, você vai ficar com 45 dias. Você vai clicar em provar, você tem que estar logado na sua conta do Mercado Livre, tá? Ela vai pedir o permitir. Você vai colocar o permitir e pronto carregou a informação, está ativo o cristal, certo? Você já vai estar ativo. Aí o que, que você tem que fazer? Publicidade, investimento em publicidade e você vai ativar o investimento que vai estar tá aparecendo aqui para você. Pode ser que ele peça na tela algumas confirmações de dados para ter seu telefone e-mail atualizado ou que ele deixe você realmente pergunte se você quer manter a estratégia de 65 reais, de 97 reais, tanto faz, tá certo? Você toca o barco aí, ativa e vamos para cima.